Não sei agora porque você está falando da Gamax? Não sabe agora porque está falando da Gamax? hoje estamos aqui com mais um vídeo e hoje mais um vídeo de <risos> mitos do Yander. É, como vocês sabem, vocês mandam as, os mitos e eu vou fazê-los aqui em vídeo. Uau! Então, pessoal, roda a vinheta. Bom, vamos começar aqui. A primeira pergunta vem de... Emaforista. Aliás, Terror, você sabe alguma coisa sobre a sala do queijo? Emaforista, vamos para a sala do queijo. Uau. Uau. Uau. Efeitos especiais. Apareci. Nossa senhora. Mágica, hein? Bom, Emaforista, é... Essa sala do queijo que fala Saber que o rato um dia irá sair para pegar o queijo Enche você com determinação Isso aqui é um easter egg do Undertale Que tem uma parte que você vai salvar E aparece essa mensagem aí Eu vou deixar a foto do momento Ah, aqui na minha mão Estão vendo? Não estou mais! Bom, mas era isso, viu? Então, próximo mito! Bom, o próximo mito, gente O próximo mito Vem de May, Mango e, Chica, e Toy Chica. Terror, você consegue fazer alguma macumbaria macumbaria no clube de ocultismo sem estar nele? Ou seja, matando os estudantes? É... Mango, dá sim. No vídeo passado que eu postei do Yander de. da atualização, eu invoco lá o demônio. Então, pra nesse vídeo ter mais mitos, eu vou mostrar, vou deixar uma parte do vídeo passado aí pra vocês. Aí gente, vingança ao menos... <SILENCIO> vamos ver como é que é esse... Então, vamos agora direto para o próximo mito. Do... Orixami. Vocês verem né, Orixami. Terror, tenta sequestrar todas as alunas ou só a Kokona para ver quem mata quem. Eu vou sequestrar só a Cocona, porque é mais fácil né, é bem mais fácil, então vamos fazer os rolês de sequestro de Cocona, de Cocona, Cocona. Bom, depois de um tempo, nós agora podemos usar o tranquilizador. É a biologia que tinha que aumentar e não química. Então agora nós temos que na enfermaria, que eu não lembro onde é, né? depois do jogo ter crescido tanto, você não sabe mais onde ficam as coisas. Seringa, Seringa com tranquilizador. Meus pets são maiores que o seu! ha A minha H. que é a minha. Por que, que ela sangrou? Quem mandou você achar que tem tetas maiores que a minha? Acabou. Agora vamos levar ela para a escola. Oi, Cocona. Faça. Matar. Matar. Quem será que ela vai matar é verdade, né? Que Que Que Cadê o povo? Ah, gente, e aí? Bom, parece que quando você tenta fazer isso, buga o jogo. Porque ainda não está definido quem que ela tem que matar. Aí, ó. É. Bom, então é isso, né? Tentei duas vezes e quando chegou a vez dela, ela bugou, gente. Próximo! Bom, mais um demaforista. Ok, aproveita e, e dá sua teoria sobre aquele bagulho vermelho que aparece embaixo da fonte. Bom, não, não aparece mais porque aquele negócio embaixo da fonte já falaram o que que era. Era a... Sabe aquela menina que fala que vai tipo, acabar com a gente? No notebook? Ela. Tipo, os caras acham que não tiveram onde por ela e colocar isso. Isso é normal em design, Tá? Então aquilo pode se falar que foi um erro, não foi proposital, eu tenho quase certeza é isso. Ok, Maforista. Próximo! De Terror de Games. Olha, eu conheço esse canal, ele é muito lindo, né, gente? <risos> Gamox, é possível sair da escola sem sair da escola, se é que me entende? Sim, eu entendo. Esses dias, gente, eu descobri que um dos easter eggs é esse aqui, ó. Eu só vou tirar a música, que é apertar o Ctrl... Não. Como é que faz para tirar? D para tirar as musiquinhas. Esse easter egg lá do Capitão Falcon, ele corre mais rápido. Então eu pensei, se, e se a gente correr mais rápido com uma super velocidade? O que, que acontece? Isso aqui. Beleza, só que é possível sair da escola sem sair da escola. Tipo a gente sair do muro. Vou mostrar para vocês. Eu descobri isso sozinho, assim, recentemente. Vamos lá. Uou! Saímos da escola. Olha lá. Ó. Começa a dar umas lagadas aqui fora. Mas ó, se você olhar, estamos do lado de fora da escola. É... Dá para entrar de novo, só que para entrar de novo você tem que tentar forçar atravessar a parede. Olha lá, Vamos andar na rua. Será que dá para andar na rua? Ai, meu Deus. Não, não dá. Tem uma... Vamos andando mais pra trás. Vamos ver. Até qual é o tamanho dessa parede invisível. Não é possível ser tão grande. Gente, é enorme. Uh! Gente, que droga de parede invisível! Não dá. Vamos entrar na escola de novo? <fundo> ah, não consigo mais entrar, gente. Acho que não dá mais. Enfim, mas esse foi o mito de você entrar na parede. Bom, gente, então esse foi mais um Mitos do Yander. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, favor de se no canal, compartilhem o vídeo. O vídeo, é foda, né? O vídeo. O vídeo. E deixe na descrição aí, gente, mais mitos aí que vocês quiserem que eu estou anotando todos e vou fazendo. Tem mais alguns. Só que sempre que você colocar, eu vou colocando na lista embaixo, aí eu vou fazendo em ordem. Então, foi isso. Então, pessoal, falou.